Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, prezado pastor, pastora, membros de nossas igrejas batistas independentes. Fazemos uma solicitação para que as nossas igrejas possam, nesse momento difícil, levantar uma oferta de amor em favor da nossa editora batista independente. Bem sabemos das dificuldades que têm assolado o nosso país, as nossas igrejas, pastores e que o momento é de muitas dificuldades, mas é o momento também queridos de exercermos a solidariedade e uma oferta de amor será muito bem-vinda neste momento, por isso nós solicitamos a todos vocês que atendem com muito carinho para que possamos ajudar a Editora Batista Independente, cremos que a boa mão do Senhor nos ajudará a passar por este momento difícil mas precisamos de vossa compreensão e colaboração. Já estamos enfrentando essas dificuldades, muitas medidas têm sido tomadas, mas precisamos agora de uma ajuda extra das nossas igrejas para conseguirmos avançar e temos certeza que avançaremos, pois o Senhor está conosco. Desde já o nosso muito obrigado e que o Senhor continue a nos abençoar. Um forte abraço.